Muito bom dia alunos. Ao oh, Stor, vai deixar sem mais cedo, visto que é o último dia? Não, hum, lá porque é o último dia de não quer dizer que vocês podem sair assim e pronto. Não, vamos trabalhar porque ainda vocês são muito novos, portanto vamos trabalhar. Isso não é vazar. Tu ainda vais endeuser, ainda para mais tu e os teus colegas andam aí todos na fumarada, na bebida e sempre aí a pensar no dinheiro. Me pinta tanto tempo estou a vender! E a erva me deixa o teu raio, hoje os meus putos de bem! Olhem, mas é sabida, vocês não se metam em seridos. Mas vá, vá, vamos lá continuar, senão daqui a bocado a luta está a terminar e nós ainda não fizemos nada. Se fizer o que eu sei, tu gritas, oh my god, não me top! Calma, spa! Fogo, vamos trabalhar, mas é! Piru, que se passa? Estou a ver que estás um bocadinho embaixo. Ou estás aí com sono? Não me digas que já andaste a beber algo com um pequeno é almoço. Pagasses não, eu nem vivo. Agora já que vocês deem, então, então, se deitam, então, o que é que posso saber? Meia-noite, lua cheia. O quê? Vocês já devem saber que têm que dormir pelo menos 15 horas para repor as energias. Ó, nós só fomos dar uma volta de carro aí com o grupinho. Diz uma oiça. Não demos uma volta, foi volta e uma... Que seja, pronto. <risos> Não faz sentido. Oh Piro, agora começaste a chorar aí porquê? Oh, deve ter sido o que aconteceu ontem na aula de matemática. A professora disse que eu não vais A sério! Vou ter que falar com a professora depois, ela não nos pode tratar assim. Como já estás a tocar? Nós não fizemos nada nesta aula. Ninguém trabalhou nada. Pelo menos espero que aproveitem as férias para limpar aí a vossa cabecinha para quando voltarem estarem muito melhores. Tchau, peruca. Peruca é MC, -sí, boy. Tchau, Waze, boas férias. Waze. Tchau, Gisan, Cesara e Michel! Oi, O Ian. Ele já foi embora. Ai, seu filho da mãe, hein? E o e o Capim ainda foram com ele. Ah, oh, que caralho, meu. Antes do vídeo acabar, pessoal, eu vou-vos abrir aqui umas caixinhas no site Lucky Cases. Já que este vídeo está a ser patrocinado por eles, eles ofereceram 225 225€, só que entretanto eu já estive a testar aqui o site, portanto só temos ali 209,39€. Se vocês quiserem, podem usar o código do BRO para ter 30 cêntimos para abrir uma caixa e quem sabe se vocês têm sorte e sacam assim uma sequinha aí, mais carinha e pronto, se daí vocês ganham alto dinheiro. Visto que eu já com 1€ euro, já achei 50 ou 60€ algo do género, portanto para vocês também. Se tiverem sorte, vocês conseguem. Para além disso, como eu já disse, eles deram 225€ e eu falei com eles. E se nós chegarmos aos 500 views neste vídeo, eu talvez faça um giveaway juntamente com eles. Mas isso só depende de vocês. Portanto, quem tiver neste vídeo, que o vídeo ao máximo para chegarmos aos 500 views. E claro, também quero muitos likes. Né? A primeira caixa que vamos abrir é a caixa cover, que é aquelas caixas das skins vermelhas. Pronto, são aquelas as teoricamente melhorzinhas. E vamos começar logo por abrir. 3, e vamos ver se nós temos sorte. E pronto, vamos lá ver, já abrimos aqui as 3 e, e, e, Oi, compensou, 3 euros só, compensou, já não foi nada mau, eu acho ué boas estas caixas de cover, acho boas da tops mesmo, acho que é das melhores talvez, e acho que vocês vierem aqui, ao site se tiverem mais dinheiro, acho que podemos abrir estas. Vou abrir aqui mais 3, eu ia sair não, mas vou abrir mais três porque esta caixa é bem top, eu disse que gostava de 15 euros, mas não, são 17. Fluxo mesmo, não. Mas pronto, tive então um euro de profit. E este foi bem podre, certeza. Ah, não foi assim tão mal, foi um bocado podre. Mas pronto, nós gastámos 17, gastámos 17 e só recebemos 15. É, bem podre. Eu, pelo que estive a ver, pessoal, esta caixa é bem top. Olhem, olhem a quantidade de skins que isto tem. Tem aqui Butterfly, eu sei mais da faca, nossa senhora. Assim, vou pedir 4, só, 4 caixas desta. Oh! oh. Será que vai compensar junto, sai é uma faca e faça alta festa Ai meu Deus, que estava tá bem que é um... Assim... Ih, que porra, que porra... <risos> gastei 21 euros, isso... gastei euros, assim, 21 que podre mesmo... Eu pensava que essa caixa ia ser é top, mas não, é um podre mesmo. Vou abrir 3, 30, 31 euros, pessoal. Ui, anda lá, anda lá, compensa, eu quero que... É que... Compre. Ih, tem uma p 250 tão linda. Olha, a falar nela, caiu duas. compensa -o. Comenceu, foi 31 que eu disse, acho eu. Já compensou pessoal, começou por um melhorinho. não Um olhinho, já não é não é? Né? Já não é mal, começava por um meu não é? Vou abrir. Vou ser crazy. Vou abrir 10 caixas destas, dá 105 euros. Será que eu vou ter sorte? 105 paus. Ui, até lá é o site, moço. Primeiro que a caixa. Oh, isto nem dá para ver todas, moço. Não lá ver, gastei 105, 112 que fiz Mel, Mel, cara. Top, cara. Olhem só quantas Electric é que saíram e quantas Fever Dream, 2 Electric Eye e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fever Dream e uma queijada. Essa queijada não é tão linda. As Electric Eye foram as que nos deram mais dinheiro, portanto, not bad, not bad. Eu vou vender esta aqui, vou vender as Fever Dream, não, são as mais poderosas, digamos assim. Pessoal, vamos abrir aqui a Cyber Monday. Parece-me ser uma caixinha mais ou menos, tem esta P250 mesmo top que eu já falei há bocadinho é mesmo menino, vamos abrir, vamos abrir uma desta vez, vamos ver se temos sorte mesmo, ui, o SP é zero, pessoal, o SP é sério, um boa, 5 pau, gostou custou 10 da caixa, vamos lá ver, 15 pau, vamos abrir 3, 46 euros, pessoal, vamos lá ver se esta caixa vale a pena, tem uma faquinha, é quase que leva é a faca. Ih, 28. Meu Deus. Valeu a pena. Não estamos a ter muita sorte, pessoal. Não estou a gostar muito do site. Hum, nossa. Desabri 3 desta. Aqui. 31 paus. The Mystery. Até tenho um ponto de interrogação, então. Ui, será? Será? Ixi, fogo. Não está. Pessoal, não um está a pensar isto. O que é isto? Que site é isto? Não, vamos ter que abrir aqui, ó. Eu curto o E de abrir. Ops, caixas de Ops. Só que ia é dizer coisa, é coisa, Vamos lá abrir pessoal aqui, 5 caixas, dá 18€ euros. e tal, pronto 18 e pouco. Vamos ver se vai compensar, as Ops normalmente compensam, então se calhar se uma raga não é compensa. E 20€ foi. <risos> Quer dizer, não foi muito, foi 3€ ao lado. Vou deixar a porta séria e vou vender as outras. Pá, foi mais ou menos, eu vou tentar outra vez. Vamos lá, já nem lembro quanto é que custaram. <risos> lá Vieira. Acho que foi 18 de já, foi 18. É oh! Ih, que cara! Pior que fiz o vinho do mundo. Vou abrir esta aqui pessoal, a Ultra. Vou abrir duas dessas. Esta é a caixa, acho que é a caixa mais... Uma, não, não sei se é a melhor, mas é uma das melhores. Em termos de skins. Agora se não ter é sorte, tem sorte, duas bocas e não compensou. Folks, performance, tampa, mal. Não oportunidade. estou a ver o que Vamos lá, minha faquinha, vamos lá, é agora, é agora, anda lá. ajudei, aqui anda lá, não Não! é que gostei? e tal? Ixi, tem um Ah, não me vou não me voou. Para, para, para, para. Compensou? Compensou, mas só foi 10 euros. Acho que não, 8 euros, 8 euros. Ixi, Não vá. 60 euros, mais ou menos. 56. Mas vejo que vale a pena. E creio que não vai valer a pena, achou? E 30kg, um caga, eu sei. Mas pronto, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Nós não sacámos nada de jeito, portanto, nós chegámos à conclusão que não ganhei nada. É então, isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois na escola deu ainda um bocadinho de trabalho a gravar, portanto, vocês apoiem aí e também apoiem para chegarmos às 500 views para o site, claro, ajudar a fazer a VivaWay. Mas pronto, é isso. Não esqueçam já o código de broca para abrir uma caixinha de 30 cêntimos, Fiquem bem e fui!